Olá garotinho metedor. Tudo tranquilo com você? Seja muito bem-vindo a esse canal. Com certeza é o mais apropriado no combate à ejaculação precoce. Então, já mete o dedinho no gostei. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito para se tornar membro do clube dos metedores do YouTube. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com toda aquela garotada que não pode ver um rabo de saia. Que já está gozando. Beleza maninho? Nesse canal, quem me acompanha? Já sabe né? Sempre posto dicas matadoras para o cabra levar no mínimo uma hora de pau dentro. Hoje, não é diferente. Trago mais uma massacrante dica para você que já está cansado e puto de ser humilhado por gozar antes da hora. Mano, mas relaxa. Que depois dessa, posso te garantir que a sua tristeza chegou ao fim. Então não me deixa aqui sozinha. Assista esse vídeo até o final. Se liga no macete. Essa poderosa dica caseira é incrível e me ajudou muito quando eu sofria com essa merda. Chamada gozada rápida. Mas, já vou dando a real maninha. Essa dica não se trata da cura definitiva da ejaculação precoce. Beleza? Ela serve simplesmente, para aquele esqueminha ou encontro marcado. E você não quer dar uma de galo, com aquela gata deliciosa na hora H. Por mais que essa dica funcione, é muito importante que você procure ajuda especializada no assunto. Vou deixar um link na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo. Para você conhecer o protocolo mais completo para a cura definitiva da ejaculação precoce. Siga direitinho passo a passo. Enquanto esse material está disponível. Você vai receber o protocolo mais completo do mundo por e-mail. E se seguir certinho te garanto que você já está curado em no máximo 4 semanas. Esse é o protocolo que me curou. Hoje minhas fodas é de no mínimo uma hora e 40 minutos. Estamos fechado fudedor. Recado dado agora bora para essa poderosa receitinha malandra. Você sabia que o limão. O mel de jataí e o ovo de codorna pode ajudar em dois problemas bastante corriqueiro na vida dos homens. São elas. disfunção erétil e ejaculação precoce. O limão pode combater naturalmente a ejaculação precoce. Uma vez que as propriedades antioxidantes causam a eliminação do colesterol ruim. Este é um dos fatores que causa ou piora a ejaculação precoce. O mel do jatai é utilizado desde a antiguidade como um potente afrodisíaco e como um possível remédio para algumas disfunções sexuais. Entre elas ejaculação precoce. Entre suas múltiplas qualidades está de aumentar os níveis de testosterona no sangue. A testosterona é um hormônio responsável pelo aumento da libido e pela melhora do orgasmo. O ovo de codorna é rico em vitaminas, com ênfase nas vitaminas do complexo B, e vitaminas A e D. Dentre os minerais, o destaque vai para o ferro, a vitamina A presente nesse alimento e possui ação antioxidante este alimento possui mais nutrientes do que o ovo de galinha agora preste atenção no preparo você vai precisar de meio limão espremido quatro ovos de codorna saudáveis duas colheres de sopa do mel de jataí coloque tudo no liquidificador deixe bater mais ou menos uns 20 segundos até virar uma espécie de drink tome uma hora antes da relação sexual você pode fazer uso no mínimo três vezes por semana Beleza. Com o passar dos dias, irá perceber que a sua performance nas fodas estão melhorando. Agora, maninho eu quero saber de você. Topa fazer o teste desse poderoso matador de gozada rápida ainda hoje? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Beleza. Mas veja bem. Isso não é uma cura definitiva para ejaculação precoce. Se você sofre com essa praga eu te recomendo que procure ajuda especializada para a cura definitiva. Mano. Hoje graças a Deus finalmente estou curado desse mal e o que me curou de verdade foi esse maravilhoso protocolo que indiquei no início. Lá ensina tudo para uma cura definitiva e até o cara aumentar o tamanho do pênis. Não se esqueça, o link está logo abaixo na descrição ou no primeiro comentário do vídeo. Hoje graças a Deus não preciso de remédios e nem de receitinhas milagrosas para aguentar 1 hora e 40 minutos de pão dentro. Se você quiser você pode curar a sua ejaculação rápida e ainda ganhar alguns centímetros. Você receberá o protocolo na sua própria casa e com total sigilo. Assim como eu, você rapidamente será curado. Clique no link que está na descrição ou no primeiro comentário e pare de passar raiva nas minas. Te desejo toda a sorte do mundo e muitas noites de foda demorada. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui meu garoto.